Olá, meu nome é Daniel Teixeira e vou te ensinar 5 remédios caseiros e natural para tratar da impotência sexual. Mas antes de te revelar, revelar esses remédios poderosos e secretos, eu tenho que te dizer e deixar algo bem claro. Essas dicas são 100% naturais e podem te ajudar muito se você sofre com algum problema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 Agora vamos aos 5 remédios caseiros que vão devolver sua ereção. Remédio 1. Chá de esquizandra com ginkgo Piloba. Este chá possui propriedades afrodisíacas que aumentam a libido e o apetite sexual, ajudando no tratamento da impotência. Ingredientes. 100 gramas de esquizandra. 100 gramas de Ginkgo Piloba Modo de preparo Em uma xícara, coloque duas colheres da mistura e adicione 175 ml de água fervente Tampe e deixe repousar durante 10 minutos Coe antes de beber, beleza? Remédio 2 Chá de Damiana com Goji o chá de Damiana com Goji é um chá energético que reduz a fadiga e ajuda a estimular o apetite sexual, assim como ajuda no tratamento da ejaculação precoce, impotência e falta de líbido. Ingredientes 1 colher e meia de chá de Damiana uma colher de sopa de fruto seco de Goji Modo de preparo Coloque os ingredientes num bule, adicione 3 ml de água fervente, tampe e deixe descansar durante 10 a 15 minutos. Coe antes de beber. Este chá deve ser bebido duas a três vezes por dia. Remédio 3 Chá de alca, alçacuz. Este chá ajuda a equilibrar os hormônios e aumenta a energia sexual e a performance. Ingrediente uma colher de chá de raiz seca de alçacus uma xícara de água fervente Modo de preparo Em uma xícara, colocar a raiz seca e adicionar os 175 ml de água fervente Tampar e deixar repousar durante 10 minutos Coar sempre antes de beber Remédio 4 Chá de centelha asiática com ginkgo biloba Este chá Ajuda no tratamento da disfunção erétil e estimula a circulação sanguínea, aumentando o fluxo de sangue nas artérias e veias do pênis, o que potencia a ereção. Ingrediente: 100 gramas de centelha asiática 100 gramas de ginkgo biloba Modo de preparo Para preparar o chá, uma xícara, coloque duas colheres da mistura e adicione 175 ml de água fervente. Tampe e deixe repousar durante 10 minutos. Coe antes de beber, não esqueça. Remédio 5. Chá de ginseng indiano. O chá de ginseng indiano trata-se de um chá energético que estimula o apetite e potência sexual. Ingrediente. uma colher de chá de folha de, ou raiz seca da planta. Uma xícara de água fervente com cerca de 175 ml Modo de preparo Em uma xícara, colocar a raiz seca ou as folhas E adicionar os 175 ml de água fervente Tampar e deixar repousar durante 10 minutos Coar sempre antes de beber, ok? Volta a lembrar Que esses métodos podem funcionar para melhorar seu desempenho sexual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 seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.